Primeiro título é bom deixar avisado de que a série Sombriossos ela é baseada no Universo Grisha da Leigh Bardugo, que tem vários livros. Essa primeira temporada ela é baseada é, no livro Ossos e também no Six of Crowns, que é o primeiro livro de uma outra duologia, então a Netflix foi lá, juntou tudo e fez essa primeira temporada. E se você gostou da série, eu aconselho fortemente você a ler os livros, que também são muito bons, aqui na descrição vai ter o link para todos eles. Todas as três séries de livros que eu tenho para indicar para vocês, elas são bem parecidas nesse sentido de falarem sobre um mundo em que existem pessoas com poderes, de terem ali lutas, né, envolvendo de determinadas classes, digamos assim, e também com muito plot twist. A primeira delas que eu tenho para indicar para vocês é... Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabata He. Essa série daqui, ela é composta por quatro livros e também tem uma spin-off que é em história em quadrinho. Aqui no Brasil já foram lançados os três primeiros livros e esse ano ainda vai chegar o último. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre a minha opinião da série inteira. É muito incrível, eu amo essa série. E ela tem muito da essência de Sombriosos. A gente aqui vai conhecer um mundo em que ele é muito baseado na cultura muçulmana. E na cultura muçulmana existem os Dijinis, que são seres com muito poder. No mundo da cultura pop você muito provavelmente conhece o Gênio do Aladdin, que é inspirado também nos Dijinis. E aqui dentro desse primeiro livro a gente vai conhecer apenas um vislumbre deles, mas a partir do segundo livro vai ter muito, muito, muito mais envolvimento dessa parte de fantasia. Nesse livro a gente vai conhecer a história da Laia e do Elias, que são dois jovens que têm o mesmo objetivo em comum, que é acabar com o Império dos Marciais. O Império dos Marciais invadiu o lugar em que os eruditos moravam por justamente imaginar que eles eram superiores, e justamente eles foram lá e escravizaram essas pessoas. Então eles fazem muitas coisas cruéis com esse povo, e a Laia e o Elias são pessoas completamente diferentes, mas que têm esse mesmo objetivo em comum. E ao longo desse livro aqui, eles vão acabar se encontrando e descobrindo isso, e vão seguir aí pelos próximos três livros para derrotar todas essas pessoas desgraçadas. Tem vilões que são muito, muito, muito bem desenvolvidos e que você muito provavelmente vai gostar deles, mesmo sabendo que eles são vilões, e isso é muito legal da parte da Sabata porque a gente entende o motivo deles serem essas pessoas cruéis. Também baseado na cultura muçulmana, nós temos A Rebelde do Deserto, esse é o primeiro livro da trilogia, da Hamilton. Nesse caso aqui, a gente vai conhecer tanto os Dijinis, assim como eles aparecem em Uma Chama entre Três Cinzas, mas a gente também vai conhecer os filhos dos Dijinis, com os seres humanos, que é como se fossem os semi né, de Percy Jackson e todas essas outras séries. Então, é muito legal porque essas pessoas elas também vão ter poderes. A história disso aqui é sobre a Manny que ela é uma menina com muita boa mira e ela é uma menina que justamente ela é órfã e ela é obrigada a viver com sua família ali de tios que não suportam ela e ela também não suporta essas pessoas. Logo no iníciozinho do livro, ela conhece um cara que ele meio que tá ali, eles ficam conversando e aí ela decide fugir dessa cidadezinha, junto com ele, em direção ao deserto. Ao longo dessa trajetória, aí a gente vai descobrir mais sobre ele, descobrir que ele é uma pessoa muito importante e que ela também é uma pessoa muito importante para diversas reviravoltas que vão acontecer ao longo dessa história. O primeiro livro, ele vai introduzir muito a gente a esse universo, porque justamente eles vão viajar por muitos lugares desse deserto e quanto mais a gente vai viajando, mais a gente vai descobrindo sobre as coisas fantasiosas que existem aí dentro dessa história. E no finalzinho, a gente descobre que existe ali uma coisa surgindo muito grandiosa, muito parecida, inclusive, com essas grandes reviravoltas que vão ter ali pro finalzinho de ossos. E o segundo e o terceiro livro são incríveis, eu amo o final do terceiro livro, é um dos melhores desfechos de séries que eu já li, e também tem aqui no canal um vídeo falando mais sobre a minha opinião disso tudo aqui. E o terceiro e último livro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Rainha Vermelha, da Vitória Abreardi. Esse livro aqui também é parte de uma série de fantasia. Nesse caso, aqui já são quatro livros principais e dois livros extras. Assim como no universo Grisha aqui existem várias pessoas com tipos de poderes diferentes. Em A Rainha Vermelha, a gente também vai conhecer pessoas que têm grupos diferentes, né, digamos assim, e os poderes, eles vêm de acordo com a sua família, né, da sua linhagem. Nesse universo criado pela Victoria Bayard, os personagens que têm poderes, eles têm sangue prata, e quem tem sangue vermelho são as pessoas comuns, e justamente o mundo, ele é dividido dessa forma, né, uma hierarquia, digamos assim, baseada no seu sangue. Então, os vermelhos, eles são as pessoas que não têm muita educação, eles são quase escravizados, né, num regime de trabalho muito, muito, muito precário, enquanto os prateados são as pessoas que têm poderes, eles são ali da nobreza, da realeza, e a Mare, ela é a nossa protagonista, e ela é uma menina com sangue vermelho, mas que tem poderes. E aí é que ela vai destruir basicamente todo esse esquema aí que está acontecendo. Ao longo do primeiro livro a gente também vai entender mais sobre esse universo, e é no finalzinho que a gente vai descobrir um novo plot twist surpreendente, que, que vai editar todo o resto dessa série. Aqui no canal também tem um vídeo falando tudo sobre essa série, toda a minha opinião e de todas as coisas que vocês podem esperar. E é uma série muito legal e que tá aí com rumores de que pode vir a ser adaptado realmente para alguma coisa na TV. Aqui no canal também tem um vídeo falando sobre adaptações que deveriam sair, mas não saíram. E pelo que a Vitória Vial está publicando nas redes sociais, parece que em breve vamos ter notícias sobre isso aqui. Então eu tô muito, muito, muito curioso. Então, esses aqui foram os livros que eu tinha para indicar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me digam aqui nos comentários outros livros que também são parecidos com essa vibe de ossos. Aqui na descrição também vai ter o link para você conferir os